Shalom, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 16. O que significa dividir corretamente a palavra de Deus, meus irmãos, é nós entendermos ou dividirmos uh, as duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Quando nós conseguimos entender e compreender as duas alianças, nós vamos então uh, estar em condições melhores para uh, dividirmos corretamente a palavra de Deus. Nós não misturamos as, as duas alianças, ou seja, a lei e, e a graça, porque quando nós misturamos a lei, que é fria, e a graça de Deus, que é quente, então vai dar no morno, é o que Deus está aqui a dizer, é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca porque você é morno. Considere isso, meu irmão. A aliança, ou seja, a antiga aliança da lei foi dada no Monte Sinai e foi escrita em tábuas de pedras frias, certo? Ok. A nova aliança da graça, em total contraste, foi dada no Monte Sião, onde línguas de fogo repartidas deixaram sobre cada pessoa ali presente. O que você ganha, então, quando mistura o quente e o frio? Ou seja, quando você mistura o frio da lei com o fogo quente do espírito da graça? Você obtém algo que é morno. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando falou à igreja de Laodiceia. Eles estavam misturando misturar as duas alianças. Você já bebeu água morna alguma vez? Sim, eu creio que sim. Quando você bebe água morna, você quer cuspir da boca para fora também? Sim ou não? Porque ela não tem gosto. Assim acontece com Deus quando misturamos a lei com a graça, meu irmão. Vamos refletir nesta palavra. Deus abençoe a todos de forma grande e tamanha. Shalom.